Oi pessoal, dando continuidade aqui às nossas aulas de análise computacional de imagens Nós vamos aprender o que é esqueletonização e fine na análise de imagens E como que a gente consegue fazer isso no software R É muito importante vocês assistirem os outros vídeos, se inscrever no canal Curtam os vídeos, compartilhem com o um colega de vocês Ok? E vamos começar Como exemplo, vamos imaginar essa imagem onde nós temos aqui algumas plântulas. É, vamos imaginar que o nosso objetivo é ter uma medida que nos possibilite é, ter uma referência da dimensão do comprimento da raiz do comprimento da parte aérea. Né? É, então, o que nós vamos fazer nessa aula? É, na primeira etapa vai ser separar dentro dessa imagem, ou seja, segmentar, o que que é planta do que é fundo e o que que é parte aérea do que é raiz, né? É, para isso, nós fizemos algumas paletas de cores. Essas paletas de cores, você, tanto quanto essas imagens, vocês conseguem fazer o download aqui na descrição do vídeo. E a paleta de cores nada mais é do que uma imagem que a gente consegue fazer em algum software de edição de imagem. Qualquer software a gente consegue fazer isso, onde a gente vai em diferentes partes aqui do fundo, por exemplo, copia um pedaço, cola aqui, de forma que a gente vai ter uma imagem com os diferentes tons de azul do fundo que a gente tem. Uma outra imagem, né, é, recortando aqui algumas partes das folhas, onde a gente vai ter os diferentes tons de azul. É, meu, os diferentes tons de verde né, que a gente pode ter na parte aérea é a mesma coisa aqui para a radícula né? é, então nós conseguiremos, por meio da segmentação é, utilizar esses critérios de cor a fim de separar dentro da nossa imagem o que é, que é parte aérea e o que é, que é fundo para isso, né, nós poderíamos utilizar várias técnicas. A gente já estudou várias técnicas que possibilitam isso é, nas últimas aulas, né? E dentre elas nós vamos utilizar o a regressão é, por modelo linear generalizado, né? Que no caso nós vamos utilizar o logit. É, então nós temos aqui a nossa imagem, né? É, a partir do momento que a gente fizer a primeira segmentação, a gente vai conseguir distinguir aqui o que, que seriam as nossas plantas, né, que está destacada aqui na cor de branco. Como a gente falou na última aula, né, essa imagem que nós vamos obter, ela nada mais é do que as coordenadas da nossa planta de interesse. Em uma segunda segmentação, a fim de separar a parte aérea da raiz, nós vamos conseguir chegar no resultado como este daqui. E, posteriormente... É, utilizando o Fini e o, a esqueletonização, nós vamos conseguir chegar né, é, nessas duas imagens. Então, veja só. Nós comentamos na última aula né, que nós conseguimos converter a unidade de medidas em pixel em centímetros, tendo para isso uma medida, né, uma área de referência. Então... Quando a gente utiliza essas metodologias, nós vamos ter é, um pixel né, unido ao outro, seguindo aqui o que seria o centro da nossa raiz, ou o centro da nossa parte aérea. Então, se nós contarmos o número de pixels que a gente tem em cada uma né, dessas raízes, ou em cada uma dessas partes aéreas, nós vamos ter uma medida que vai representar é, razoavelmente bem, o comprimento né, dessa radícula, o comprimento da parte aérea, e embora ela seja né, é, um pouquinho diferente, uma vez que né, ela vai considerar que também nessas né, raízes laterais, a expansão, o que, que seria o comprimento das folhas, ela serve muito bem para a gente discriminar os nossos tratamentos né, e caracterizar esses nossos tratamentos uma vez que ela é uma medida de vigor da planta, né? tal como é o comprimento, tal como é a largura que a gente obtém por meio da régua, isso daqui também, né? é, mesmo considerando esse prolongamento das folhas aqui, é um bom indicativo do vigor da planta. Né? E tem uma correlação muito alta também com o comprimento da parte aérea, com o comprimento da radícula, como a gente acabou de falar. É, então vamos usar o software R e vamos aprender como que é possível fazer isso lá, então, pessoal, é muito recomendado vocês né, refazerem esses exemplos junto comigo seguindo passo a passo para que vocês consigam aprender todos os comandos necessários né, para análise dessas imagens. Então, segue na descrição dos vídeos é, o link no qual vocês vão conseguir fazer o download dessas imagens, né, onde nós temos a imagem das plântulas e as nossas escalas de cores. É, então, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar aqui o endereço é, da pasta, onde estão essas fotos, né? É, vamos vir aqui no R, vamos abrir um novo script. Aqui nesse novo script, vamos começar apagando a memória do R, list igual a ls, abre e fecha parênteses, ctrl, enter, é, vamos aqui indicar qual é a nossa pasta de trabalho, então, setwd, abre parênteses e abre aspas, vamos colar aqui o endereço daquela pasta, vamos inverter todas as barras de direção, né? então é só utilizar a ferramenta lupa que a gente consegue fazer tudo isso automaticamente, vou dar um ctrl enter, e agora nós vamos carregar as nossas imagens, né? então antes disso nós vamos ativar o pacote chamado EBI imagens então, library é, e, B, imagens, é, e vamos utilizar a função read.image para abrir as imagens. Então, eu vou criar uma imagem que eu vou chamar de m, que é igual a read.readimage, na verdade. Abre aspas, vou apertar o tab e já vou selecionar aqui o nosso objeto chamado m2. Se eu der aqui um plot desse im, já vai aparecer aqui as nossas plântulas aqui no R. Vamos abrir agora as nossas escalas de cores, né? onde eu vou chamar aqui de FU o nosso fundo, que vai ser igual a read image. abre aspas, aperta o tab, fundo.jpg. Da mesma forma, parte aérea vai ser igual a read Image, abre aspas, aperta tab, é, parte aérea, ctrl enter, e raiz, vou chamar aqui de RA, que é igual read, image, abre aspas, aperto o tab, raiz. É, então, dando ctrl enter aqui, nós conseguimos também né, carregar todas essas imagens, todas essas escalas é, de cores, aqui dentro do R. É, dessa forma, então, né, é, vamos inicialmente converter essas nossas matrizes, né, que são matrizes tridimensionais, né, nós temos aqui linhas, colunas e três canais que é o RGB, vamos converter elas em apenas duas dimensões, onde nós vamos ter para as nossas linhas, a identificar, é, os nossos pixels né? então o número de pixels que a gente vai ter que vai ser igual ao nosso número de linhas e o nosso número de colunas vai ser igual a 3 né? é, então esse vai ser o primeiro passo para depois nós fazermos a segmentação então eu vou criar um objeto que eu vou chamar aqui de mate é, ponto im que vai ser igual a c bind de c abre parênteses im.data1 um. então o que eu estou fazendo? quando eu utilizo esse im.data é, abro o cochete vírgula vírgula 1 um, quando eu deixo antes da primeira vírgula sem nada vazio eu estou falando que eu quero todas as linhas aqui esse outro espaço vazio quer dizer que eu quero todas as colunas apenas no meu canal 1 um. Quando eu coloco isso dentro dessa função C, essa matriz que vai ter linhas e colunas no nosso canal 1, né, que é o nosso canal de cor vermelha, ele vai ser convertido em um vetor. Né? E eu vou fazer isso aqui tanto para o primeiro canal, como para o segundo, como para o terceiro, né, onde nós vamos ter então o R, o G e o B. Então, 2, 3. Vou dar um Ctrl Enter... Se nós formos olhar aqui, né, mate e nós vamos ter então três colunas, canal RGB, para cada um dos nossos pixels, né? então a gente só mudou aqui a forma como a qual essa imagem está disposta, né, como as, as informações de cor dela estão armazenadas. É... Da mesma forma, né, para melhorar, eu posso vir aqui ainda e completar, colocar R igual a isso, G igual a isso e B né, de azul igual a isso. Quando eu der o ctrl enter, se a gente for olhar, na hora que nós entrarmos aqui vai ter o cabeçalho, R, G e B, ok? É, utilizando o mesmo raciocínio, nós vamos refazer isso para cada uma dessas imagens que nós carregamos aqui dentro do R, só para facilitar, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Então, nós vamos ter isso para o fundo. Vamos fazer isso para a nossa parte aérea. E vamos fazer isso para a raiz. Então, nós só vamos renomear aqui. Onde está em M, eu vou colocar FU. Onde está IM que F, FU? Aqui, FU. Aqui embaixo, né? A gente chamou em cima de PA, então vamos só renomear aqui, PA, PA, PA. E aqui embaixo a gente chamou de RA, né? De raiz, vamos renomear aqui. RA, RA, RA. Então vou dar Ctrl Enter aqui. E agora nós conseguimos criar essas nossas matrizes né, bidimensionais que tá carregando para a gente essas nossas informações de R, G e B. Okay? É, agora que a gente fez isso, nós vamos ajustar um modelo de regressão que vai fazer para a gente uma segmentação para separar o que é fundo do que é planta. É, então, eu vou até colocar aqui um jogo da velha e uma notação, Segmentação que vai nos separar, então, o que seria planta, né plântula, do que seria fundo. É, então, nessa segmentação, nós vamos iniciar né é, fazendo algumas coisas muito importantes. Veja só, é, quando nós criamos essas matrizes aqui chamado matifúrias, Parte aérea, mate.fundo, mate.raiz, né? A disposição dessas informações de pixels dentro dessas matrizes segue a mesma ordem né? que elas estão dispostas aqui na nossa imagem. É muito legal a gente embaralhar é, esses pixels, né? É, então, eu vou embaralhar esses pixels. Eu coloco aqui a mate.full vai ser igual a mate.full. Full. E aqui para embaralhar, eu vou falar que eu quero, né? eu vou utilizar a função sample, que ela embaralha valores indo de 1 um até o nosso número de linhas que a gente tem dentro dessa matriz chamada mate ponto full, né Então, só para a gente ver, se eu der um Ctrl Enter aqui só nesse 1 um, até o número de linhas dessa matriz, a gente vai ter. Esse U é maiúsculo, deixa eu consertar aqui. Se nós dermos aqui um Control Enter, nós vamos ter uma sequência de 1 um até o um número de linhas que a gente tem né, nessa imagem, ou seja, o número de pixels que a gente tem nessa imagem. E quando eu utilizo o sample, ele vai embaralhar né, esses números, ou seja, essas linhas. É, então vou dar aqui um CTRL ENTER A gente vai conseguir então embaralhar Vou consertar aqui que esse U é maiúsculo né CTRL ENTER Da mesma forma Nós vamos vir aqui E vamos repetir a mesma coisa Para a parte aérea Então substituir aqui PA, parte aérea PA, parte aérea Vou colocar aqui, fundo, fundo, raiz, né? ra, ra e ra. Então, a única coisa que a gente fez nesses comandos aqui foi embaralhar esse nosso conjunto de dados. Né? É, para que as informações do Pix já não sigam mais essa ordem. Por que, é que eu estou fazendo isso? Porque a gente tem matrizes muito grandes, muito pesadas, né? É, e a gente não precisa sobrecarregar o nosso computador nessa modelagem, né? Considerando aqui, por exemplo, 28 mil linhas é, para a parte aérea, né? É, 2 milhões, 284 mil linhas, né? Para esse arquivo aqui chamado MATIN, né? E por aí vai. Então, é, nós podemos sumarizar isso pegando só mil linhas de cada. Né? Isso daí é mais que o suficiente para a gente fazer o ajuste da nossa regressão. Então, vamos vir aqui, vou colocar mate.fo de 1 até 2.000. Isso daqui né, vai ser igual ao nosso mate.fo. Quando eu faço isso, nós vamos, então... É, descartar todas as outras informações vão ficar apenas com esses dois mil primeiros valores aleatórios de pixels né aleatórios porque a gente embaralhou ele aqui em cima então foi para isso que a gente embaralhou então nós vamos considerar apenas dois mil valores retirados aleatoriamente é, dessas daquelas nossas escalas de cor então vou colocar aqui raiz Raiz, aqui embaixo, parte aérea, parte aérea. Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Então, para a gente fazer esse ajuste de regressão, nós temos as nossas variáveis explicativas, que são esses valores né, que nós vamos ter aqui para RGB, para cada um desses dois mil pixels aleatórios. E a nossa variável resposta vai ser se é planta ou não. Não. Então, quando for planta, né, que é a nossa parte de interesse, a gente vai atribuir o valor 1. E quando não for, ou seja, quando for o fundo, nós vamos colocar o valor 0. Né? É, então, vamos utilizar aqui a função cbind, que vai nos auxiliar a fazer isso, cbind. Quando, então, né, nós tivermos os pixels do fundo e ele vai nos retornar o valor zero. Né? Eu vou colocar aqui, ó, y, que é a nossa variável resposta é igual a zero. Quando eu dou o ctrl, enter, vai aparecer né? os nossos valores de R, G e B, de cada um desses pixels, e vai aparecer zero na frente de todo mundo, porque ele corresponde ao fundo. Utilizando esse mesmo raciocínio, nós vamos fazer para a parte aérea e para a raiz. Então, aqui na parte aérea... Eu vou colocar o Y igual a 1, né, que equivale a nossa plântula. E aqui para raiz, eu também vou colocar aqui igual a 1. Então, se eu der um Ctrl Enter aqui, vocês vão ver que vai aparecer o valor de R, G e B de cada um desses pixels selecionados aleatoriamente em um 1 na frente deles. Né? E aqui para raiz, a mesma coisa. É, vamos juntar, então, todas essas matrizes em uma única, colocando uma embaixo da outra. Para a gente vai utilizar a função rbind. Então vou criar uma matriz, vou chamar aqui de mat, que vai ser igual, vou chamar de mat vai ser igual a rbind de abre parênteses. Então nosso primeiro argumento vai ser essa matriz, vírgula, nosso segundo argumento vai ser essa matriz, vírgula, terceiro argumento vai ser essa matriz e a gente já pode fechar o nosso parênteses aqui. Quando eu dou o CTRL ENTER, nós criamos então um objeto chamado MAT que vai ter 6 mil linhas, né? 6 mil linhas e 4 colunas, valores de RGB e com esses valores de Y que vai indicar para a gente se é algo de interesse né? ou não. É, agora vai ficar muito fácil nós utilizarmos o nosso modelo. Né? Vamos criar um modelo que a gente pode chamar de modelo 1 que é igual a glm, que é o nome da função que ajusta o modelo de regressão linear generalizado. E aqui dentro do glm, nós vamos colocar y, o tio, e vamos colocar r, que multiplica g, que multiplica b. Né? Daqui a pouquinho a gente vai entender o porquê que a gente está colocando esse asterisco. Nosso conjunto de dados, que é o nosso data, ele é igual a é, data... Ponto frame de mate 1. Outra informação importante a gente falar né, que é, a nossa família que nós estamos considerando aqui de distribuição é a família binomial. E que o nosso link, a nossa função de ligação, a gente poderia escolher o logit ou o probit, não faria grande diferença. Vou colocar aqui logit. Vou dar um CTRL ENTER. É, ao fazer isso, né, o R então, ele vai conseguir para a gente é, encontrar uma associação entre os valores de R, G e B e o fato né, daquele pixel corresponder ao fundo ou não. Se a gente der aqui um SUMMARY, só por curiosidade, do nosso modelo 1, a gente vai ver né, que quando nós colocamos esses asteriscos aqui, a gente está considerando tantos efeitos lineares de R, de G e de B. Estamos considerando todas as interações né, é, duplas entre o R e o G, o R e o B, o G e o B, e a interação tripla, e além disso o intercepto. Né? Então por isso que a gente colocou esse asterisco aqui em cima. E ao fazer isso, né, é, esse modelo ele vai conseguir então, predizer para a gente é, o que, que é fundo e o que, que não é Veja só é, Vamos vir aqui então Vamos criar Algo que nós vamos chamar aqui de predito Planta ok Predito planta vai ser igual a Predict Então nós vamos utilizar uma função Que vai predizer valores a partir desse nosso modelo Que a gente acabou de ajustar Que a gente chamou de um modelo 1 Considerando como data Como dados New data igual a vamos colocar aqui matrix o nosso matriz que nós criamos aqui em cima, chamado mat.im então, data.frame na verdade diabo abre parênteses mate im e vamos colocar aqui na frente type igual a Vamos colocar aqui, response. Vou dar um ctrl enter. Quando a gente faz isso, nós conseguimos ver que nós vamos ter muitos valores próximos de zero. Né? Aqui a gente tem 2 vezes 10 a menos 16. E vai ter alguns valores também muito próximos de 1. Um, né? Os valores mais próximos de 1 um corresponderão ao que é a nossa planta. Os valores próximos de zero corresponderão ao que é o nosso fundo. Então para isso ficar um pouquinho melhor eu vou colocar esse predict dentro de uma função round para a gente arredondar eu vou colocar aqui, round arredondar isso para zero casas decimais vou dar outro control enter ao fazer isso a gente consegue ver que nós temos aqui né valores de zero que é fundo valor de um do que é planta vamos pegar esse nosso valor predito da nossa planta e vamos transformar ela novamente em uma é, matriz para a gente fazer né? é, a representação gráfica né? desse modelo predito então veja só, eu vou vir aqui eu vou chamar aqui em M é, ponto pred ponto planta né? que é igual a matrix desse nosso pred planta e o nosso número de linhas que a gente vai ter é igual ao nosso número de linhas que a gente tem no nosso objeto em M. Arroba, ponto data. É, com todas as nossas camadas têm o mesmo número de linhas, vou selecionar aqui nossa camada 1, a título de exemplo. Ao fazer, a gente criou um objeto, aqui vou dar o display desse objeto. De M, tanta... Então vocês conseguem ver que ao fazer isso nós conseguimos então, né, segmentar naquela nossa imagem o que que é fundo e o que não é. é. Com isso, se nós quiséssemos, né, por algum motivo, até mesmo isolar o fundo da planta, né, para a gente ter imagens para apresentar no artigo científico, por exemplo, a gente conseguiria fazer isso tranquilamente, né? É só a título de exemplo, vamos lá vou criar aqui um objeto chamado im2, que é igual a im ctrl enter Eu vou pegar im2 é, arroba ponto data é, vou colocar aqui 1 hum. vai ser igual a Ctrl-C, Ctrl-V, é, vou multiplicar isso daqui pelo nosso, é, por essa nossa matriz, que tem os valores de 0 e 1, um. Ctrl-V, e vou repetir isso daqui para todos os nossos canais, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V, então vou fazer isso aqui para o nosso canal, 2 para o nosso canal, 3 canal 2, canal 3. Então, o que, é que eu estou fazendo? Eu criei um outro objeto, em M2 que vai ser idêntico ao nosso IM e só estou mudando, atualizando os nossos valores, né? Dos nossos valores de RGB para o IM2. Eu estou atualizando isso multiplicando esse IM prédio que tem zero né? por o que, que seria fundo em um, porque não é fundo, que seria nossa planta, estou multiplicando isso pelos valores de RGB. Então o que, que vai acontecer? Vai ficar um fundo preto, né? e a planta ela vai nos aparecer aqui com as reais cores delas, uma vez que eu estou multiplicando cada um desses pixels por 1. Um. Então veja só, se eu der aqui o plot de IM2, vocês vão conseguir ver que a gente colocou um fundo preto. E as nossas raízes, né, ou melhor, as nossas plantas aqui no fundo. Né? Se nós quiséssemos colocar uma outra cor qualquer, ao verde preto, vamos imaginar que a gente quer um fundo branco. Então, eu poderia vir aqui e fazer im2.data de... Vou pegar isso aqui de novo. Ctrl C. Ctrl V, eu vou substituir todo mundo que é igual a zero, nós vamos substituir por 1. Vou dar um Ctrl Enter, se nós dermos outro Ctrl Enter aqui, já apareceu o fundo branco, né, com o nosso objeto de interesse. Então, que é só uma curiosidade para vocês, né, para vocês ver que a gente consegue até mesmo fazer esse tipo de é, manipulação aqui no R, né, economizando grande tempo para a gente na edição de imagens. É, mas o que nos importa né, é que nós conseguimos chegar nesse nosso, nessa nossa matriz, chamada em m.prédio.planta, que tem o valor de 1, um porque a planta, ou seja, carrega para a gente as coordenadas do que nos interessa. Nós vamos fazer uma segunda segmentação, onde nós vamos dividir aqui agora né, o que, que seria a parte aérea do que, que na verdade, é a raiz. Ok? É, para fazer isso, eu vou vir aqui e vou colocar aqui como lembrete, né? segmentação. Nós vamos separar, então, o que é parte aérea do que é raiz. Então, nós vamos criar para isso um segundo modelo. Né? É, onde nós vamos... vou até copiar aqui para facilitar. Ctrl-C... Vou colar aqui embaixo CTRL V e vamos ir editando. Vamos criar então uma matriz que nós vamos chamar de matriz 2. Nessa nossa matriz 2 nós vamos colocar, né? é, inicialmente para quem é parte aérea vamos colocar 1, um, para quem não é parte aérea vamos colocar 0. CTRL ENTER, vamos criar aqui um modelo 2. A única coisa que vai mudar né, é que os nossos valores que nós vamos ajustar aqui são os valores contidos nessa matriz 2 que contém apenas informações da parte aérea e da raiz. Então, eu aqui mat 2. CTRL ENTER. É, vou até deletar isso aqui, que não importa muito para a gente. Nós vamos fazer uma predição, então, do que é a nossa parte aérea. Então, vou colocar aqui a PRED PA. É, PREDICT MODELO 2, que é o modelo que a gente acabou de ajustar. NEW DATA.FRAME. É, isso daqui nós vamos precisar mexer, né? O que é que vai ser esse nosso newData.Frame? Ele será o nosso mat.im, que são todos os valores de pixels que a gente tem na nossa imagem, né, colorida. É, mas a gente vai querer carregar esses pixels apenas... Para aquelas é, cujo. as coordenadas né, desse objeto que a gente acabou de criar aqui em cima, quem mete planta, seja igual a 1. Né? Então, vou colocar aqui, ó, Ctrl V, igual a 1. Quando eu faço isso, ele vai então carregar para a gente todos os nossos pixels da nossa matriz original, né, é, cujo. A nossa, em M, prédio, planta, que é essa imagem aqui, tem os valores igual a 1. Então, ele vai fazer a preguição apenas para esses valores. Vou dar aqui o Ctrl Enter. É... Deu um errinho pelo fato de não ter colocado aqui uma vírgula depois desse 1, que a gente quer todas as colunas, né? a gente está selecionando só as linhas. Vou dar outro CTRL ENTER, beleza, a gente criou um objeto chamado pred_pa PA. Agora que nós temos esse IM PA, né, que são os valores preditos aqui por esse modelo 2, é, nós temos então é, para cada um dos pixels correspondentes à parte aérea e raiz, né, a gente vai ter o valor 1 para quem é parte aérea e 0 para quem é raiz. Então, o que a gente vai fazer agora é trabalhar nessa imagem que nós já tínhamos, que é esse mPredPlanta, é, e cruzar com essa informação aqui é, da parte aérea. Né? Ao fazer isso, nós vamos conseguir, então, obter um display apenas da parte aérea. Então, olha como que é simples. Em mPredPlanta, ele tem valores 1 para todos os pixels da planta, né? E o prédio PA vai ter, então, é, valores de 1 apenas para os pixels que correspondem à parte aérea. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos criar aqui ó, um objeto, vou chamar de mPrede, parte aérea, é, vamos colocar que esse objeto é igual a esse impred é, planta vamos dar um control enter e agora a gente só vai atualizar esses valores aqui do impred pa de forma que é, esses os valores né correspondente aos quais fazem parte da planta né que são os valores que foram preditos, são esses que estão aqui, M, pred, planta igual, igual a 1, que são essas partes brancas aí que a gente vê nessa imagem, ela vai ser igual ao nosso PredPA. Ctrl V, vou dar aqui um Ctrl Enter, na hora que a gente faz isso, basta agora nós é, convertermos isso daqui em uma matriz, né? Então, eu vou colocar aqui esse INMPRED, vou chamar aqui em INMPRED PA2, é, que vai ser igual à matriz desse INMPRED PA, que a gente acabou de mexer, cujo número de linhas é igual né, ao nosso número de linhas da nossa matriz original, né, da nossa imagem original. Vou substituir isso daqui, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-ENTER. Ao fazer isso, nós temos aqui apenas selecionado os pixels da parte aérea. Ficaram alguns pontinhos aqui embaixo que a gente pode considerar como ruídos, né? Isso daí não vai trazer muitas influências, né? É, quando a gente for estimar aqui o área dessa parte aérea, né, o comprimento dessa parte aérea. Tudo beleza? Agora que nós já conseguimos fazer essa segmentação, separando essa imagem o que é a parte aérea, nós vamos fazer a segmentação é, para a gente ter um objeto onde nós teremos apenas o que corresponde às raízes. Agora, para a gente fazer a mesma coisa aqui para raiz, nós vamos apenas copiar esses comandos e vamos editar para a gente ganhar tempo. Então, vou colar aqui onde está PA. Vou colocar aqui RA, que a gente quer obter para raiz. Né? Vamos deixar aqui m.pred_RA igual ao m.pred da planta. É, m.pred_RA igual a planta e aqui, ó, planta igual a 1. O que acontece? Dentro desse prédio A, que a gente acabou de criar, aqui a gente tem o valor 1 para o que é parte aérea e 0 para o que é, é raiz, né? Então, vamos só inverter o 0 pelo 1, que aí a gente vai conseguir capturar apenas os pixels da raiz aqui. Então, vou colocar isso aqui igual a 2 vezes a 0. Vou dar um ctrl enter. É... Vou alterar aqui, RA2, aqui é de RA, o mesmo raciocínio anterior, né? e aqui também vou colocar RA2, vou dar um CTRL ENTER, e apareceu aqui né, apenas é, os pixels né, das raízes. É, como a gente pode ver, tem ruídos aqui, vamos excluir esses ruídos, para a gente tirar esse ruído, eu vou copiar aqui o nome do nosso objeto. Vou começar aqui pelo PA, na né? parte aérea. Então, imagem do PA2, vou colocar igual a PA3, para ficar diferente. Que vai ser igual a médium. É, filter. E aqui dentro eu vou colocar o nosso objeto. É, e vou colocar aqui também um número. Né? Vou colocar aqui 2. Vamos ver se vai ficar bom né? com esse valor, a gente vai testando para ver qual o valor vai dar um resultado melhor aqui no nossa, na nossa figura. Ctrl V, Ctrl Enter. É, foi possível ver que utilizando esse valor 2 a gente conseguiu né, eliminar aqueles ruídos que nós tínhamos ali embaixo. Vamos colocar um valor um pouquinho maior para a gente ver o que iria acontecer. 3... Ficou bom também, se nós colocássemos um valor mais alto, 6. Vocês conseguem ver né, que fazendo isso, eles iriam reconhecer aquela quantidade de pixels que a gente tinha aqui numa largura menor como sendo ruído. Por isso que a gente não pode utilizar um número muito grande. Né? Quanto menor for esse número, melhor é, desde que tire os nossos ruídos. Né? Então nós temos aqui é, a nossa planta, né, a parte aérea, na verdade, sem os ruídos. E vamos fazer o mesmo raciocínio agora para a raiz. Então, vou colocar aqui o CTRL V, RA, raiz, aqui também RA, raiz, aqui RA. Vou dar CTRL ENTER. E aqui para as raízes, nós conseguimos também diminuir né, aqueles ruídos que nós tínhamos aqui em cima. E a gente consegue obter também algumas informações muito importantes. Essa funçãozinha aqui a gente já utilizou ela em outros momentos, né? onde a gente viu que é possível a gente obter área, perímetro. Então vamos fazer aqui primeiro para a parte aérea, vou colar aqui dentro, CTRL V, vou até dar um CTRL ENTER aqui nesse display só para a gente ver a parte aérea. É... E vou dar um CTRL ENTER, vocês vão ver que vai dar uma informação estranha, né? só deu uma linha aqui porque a gente não colocou aquele pedaio Label. É importante, como a gente já falou, colocar esse bn, da SPW label, né? Que a gente vai ter aqui, então, a área de cada um desses objetos. Então, nós temos aqui uma, duas, três, quatro plantas e a gente tem aqui quatro valores maiores que correspondem à área de cada uma dessas plantas. E esses outros valores menores que apareceram aqui são ruídos, né? A gente consegue isolar esses ruídos, né? Ou melhor, isolar essas células que têm, essas linhas que têm esses valores mais baixos, é, utilizando uma função que é a mesma que a gente utilizou na última aula. Né? É, então, a gente conseguiu chegar na área da parte aérea. Isso daqui é um ótimo indicativo para a gente utilizar nas nossas pesquisas como um indicativo de vigor da planta. Né? Substituir tranquilamente comprimento, largura, diâmetro. Né? É, podemos fazer algo parecido para a raiz... Apenas copiando aqui, ctrl-c, ctrl-v, vou dar um ctrl-enter aqui para a gente ver as raízes, e aqui eu vou colocar ra, ctrl-enter, quando a gente faz isso, nós conseguimos ver que também apareceu as áreas aqui, né, das nossas raízes. Aqui a gente consegue ver uma, uma coisa que é bem importante a gente levar em consideração. Essa raiz aqui, por exemplo, ela é nesse processo que a gente trabalhou com essa edição de imagem, ela acabou se fragmentando digitalmente. Vamos dizer assim, a parte que une essa parte mediana que dá raiz com a parte de cima e a parte de baixo sumiu, né? Uma forma da gente evitar isso é na obtenção da imagem, quando nós podemos utilizar uma maior resolução e conjuntamente a isso a gente pode utilizar também um fundo é, que apresenta um contraste maior com a raiz. E aí, esse tipo de coisa deixa de acontecer. Né? Então, é muito importante a gente ter esse amadurecimento aí, é, em relação à forma como a qual nós obteremos as imagens para que, posteriormente, quando a gente for fazer esse tipo de análise, a gente tenha um resultado bom. É, nós conseguimos também ter uma medida que é, se associa muito bem com o comprimento da raiz ou comprimento da parte aérea. Para isso, nós precisamos utilizar uma função né, que está em um pacote. E para instalar esse pacote, basta nós escrevermos esse comando aqui. Né? Eu vou colocar na descrição do vídeo para facilitar. E dando Ctrl Enter, Ctrl Enter, né, executando isso, a gente já consegue instalar esse pacote chamado DIPR. E esse pacote ele tem uma função que torna possível a gente fazer a esqueletonização, ou então o fim dessa imagem, né? É, então eu já instalei isso, né? Eu vou dar um Ctrl Enter aqui. É, no meu computador, deu um erro na instalação. Para eu contornar esse erro, eu instalei um pacote, a versão mais atual de um pacote, com meio desse comando aqui, install pacotes rcpp. Então, na hora que a gente instala esse pacote aqui, né, no meu caso eu consegui chegar em uma situação que me proporcionou a instalação desse DIPR. Né? Talvez no computador de vocês vocês precisem instalar esse pacote também. É, continuando aqui, pessoal, eu vou ativar esse pacote, já que eu instalei ele, né? library de DIPR, Ctrl Enter. Então são duas funções que nós vamos verificar aqui. Primeiro é a de esqueletonizar, então, SK, e aqui basta nós colocarmos o nome da nossa, do nosso objeto. Né? Eu vou colocar aqui: ó, parte aérea, Ctrl V, é, vou dar aqui um, vou colocar esse no objeto chamado. Vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui no final S, igual a isso, ctrl enter, e vou dar um ctrl C, display, ctrl V, ctrl enter. Então vocês conseguem ver que quando a gente utiliza essa função, ele traça como se fosse um eixo central é, dentro do nosso objeto, com o qual, somando esses pixels, né, já que a gente tem uma linha central formada por um único pixel, somando esses pixels, a gente tem é, o comprimento, né, o, a dimensão do nosso objeto em pixels. Se a gente converter para centímetros, como a gente aprendeu a fazer na última aula, nós vamos ter uma medida bem representativa do comprimento dessa planta. Então a gente tem essa função, esquele, essa função de esqueletonização, ela tem uma desvantagem que, no algoritmo para obter, faz com que a gente perca a estrutura da nossa planta, né? Ou seja, fica alguns espaços vazios, como vocês conseguem ver aqui, né? É... Na união de diferentes pontos, né? No que seria aqui a folha, do que seria o caule. Para contornar isso, a gente pode utilizar uma outra função, que é o fine. Vou copiar aqui, vou colar aqui embaixo. A gente ganhar tempo e vou colocar aqui. Fininho, nome da função, né? Aqui é o BGS, vou colocar F para ficar diferente, CTRL ENTER, vou colocar aqui um F também, Ctrl ENTER. Vocês podem ver que esse Finning, embora ele vai nos apresentar um resultado melhor, ele é uma metodologia um pouquinho mais demorada. Né? O algoritmo dele é mais demorado de implementação. Então, vamos aguardar um pouquinho. Vou dar um zoom aqui para a gente ver como é que ficou. E aqui vocês conseguem ver que, utilizando essa função, a gente não tem aquele problema né, de ter um espaço vazio entre a união de diferentes linhas. É, então basta nós somarmos todos esses pixels que têm o um valor 1, que a gente vai ter uma medida né, bem proporcional ao comprimento da nossa planta. É uma medida também que expressa o vigor de uma forma bem interessante, já que nós conseguimos medir simultaneamente o tamanho da planta e também né, somando isso a essas extensões laterais que seriam as nossas folhas, né? o eixo central das nossas folhas. Então, se eu vier aqui e colocar soma desse nosso objeto, Ctrl C, Ctrl V, nós vamos ter um número de pixels brancos, né? que deu igual a 1903. Se nós pegarmos isso e dividir por 4, que é o número de imagens que a gente tem aqui, nós vamos ter o um comprimento médio né? em pixels é, das nossas partes aéreas E fazendo aquela regra de 3 Que a gente aprendeu na última aula A gente conseguiria converter para centímetros quadrados Caso a gente tenha um objeto de referência Para a raiz é o mesmo raciocínio né eu vou copiar aqui Ctrl C Ctrl V Onde está PA Eu vou colocar RA RA RA Ctrl, Enter, Ctrl, Enter. A gente consegue ver aqui a nossa raiz, né? Damos um zoom aqui. Mas é bem ideal a gente utilizar essa outra opção, que é o Find. Deixa eu atualizar aqui, colocar o R, A. Aqui, R, A. Vou dar um CTRL ENTER e para dar o display vou colocar aqui também RA. Aguardar um pouquinho. E ao utilizar essa função nós conseguimos chegar nessa imagem. Vou dar um zoom. Né? Vocês conseguem ver que essa função ela é bem interessante. Porque a gente tem em todo o nosso eixo um único pixel. Né? De forma que nós somando a gente, somando, a gente vai ter algo aí bem próximo ao nosso comprimento da raiz. É, que dividido aqui por 4, que é o nosso número de raízes, daria esse valor, trocando aqui, né, PR, control Enter, é, de aproximadamente 697 pixels. Né? Então a gente pode obter isso em nível de média, da forma como a qual a gente fez aqui, ou nós até poderíamos utilizar essa primeira imagem que nós é, temos, que é esse daqui, em mpred, planta, é, e nós poderíamos utilizar um comando que faz com que a gente consiga isolar cada uma dessas plantas né, é, em uma imagem diferente, de forma que a gente teria uma imagem para planta 1, uma imagem para planta 2, outra para planta 3, outra para planta 4, e a gente vai aprender como que a gente faz essa individualização aí nas próximas aulas. Então, pessoal, nessa aula a gente aprendeu muitas coisas legais, a gente conseguiu né, ver como que a gente consegue fazer essa segmentação, separar a parte aérea de radícula, né, chegar na área dessa parte aérea, a área da radícula, esse daí é um bom indicativo de vigor para a gente, né, para nós utilizarmos em nossas pesquisas, para a gente chegar no comprimento da parte aérea, né, ao próximo ao comprimento da radícula, por meio dessa esqueletonização, então, desse fim. É, então, é, tudo isso é algo que proporciona a gente a fazer uma fenotipagem de alta eficiência em nossas pesquisas. E todos esses raciocínios aqui servem também para várias outras aplicações, né, que não sejam necessariamente com o desenvolvimento de plantas. É, nas próximas aulas a gente vai continuar aprendendo várias coisas legais, então acompanhe aí as próximas aulas, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos aí com os colegas de vocês e até a próxima aula.